Salve meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Tom, eu sou a Ká, somos, somos os, os pais, pais da Isabela. Isabela A gente vai mostrar pra você a reação da Isabela diante desse novo brinquedo que a gente comprou pra ela Que a gente decidiu comprar essa totoquinha, eu paguei um preço super bacana nela, depois o Tom vai colocar na descrição do vídeo pra você e, Mas tá meio misturado esse assim, daí, né? É um carro com a toquinha, tem volante, ó, <risos> tem... A chave, é, né? usina, marcha, porta-malas, formas geométricas, chave, e aqui tá falando que suporta até 50 quilos. A Belinha tem 13 quilos, né? Então tá eu acho que bem. vai aguentar ela. A intenção da gente ter comprado esse brinquedo novo pra ela foi porque ela ganhou um presente do tio dela. Ela tava sentando em cima do carrinho, é bem bacana, mas não tá aguentando ela mais, não. Tá acima do peso do que o carrinho permite. Rodinho dos carrinhos já tá, ó, andando pro lado, né? <risos> A gente vai gravar a reação dela pra vocês. Espero que vocês gostem. É um brinquedo bacana. Vai deixar ela muito feliz, a sua criança feliz. Bora pro vídeo. Aí, gente. Tá vendo? Esse aí é o carrinho que eu falei pra vocês. Não aguenta ela, o carrinho. O carrinho tá bonitinho. Ele só vai servir pra ela brincar mesmo. Falar com os negócios dentro. Ela gosta de sentar em cima dele. Então, esse carrinho aí não dá pra ela mais não, tadinha. Né, meu bem? A gente resolveu comprar esse aí. Gente, tá aí. Bebelinha, outro do lado. Ela estava montada em cima, vocês viram aí. É bem menor que esse aqui. Esse aqui é o próprio que ela sentar. Mas ela ainda não sentou nesse aqui. ela se de novo. Vou tirar esse aqui daqui um tempo. Né? Pra entender que esse aqui é só pra ter boas peças. Esse aqui tem uma buzininha, tá vendo? A cozinha tem a numeração aqui de 1 e 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faz barulho. a marcha, sim. Né, meu Deus? E aqui, olha as peças né? a ah, ah, O volante, Ah, o volante, gira, olha Legal eu tô, tô, fica eu achei, Tá bom, bastante Gostei, achei. Você gostou, meu amor? Uhum. Ela tá brincando com, com as peças de caixa, Ela gosta de ouro. Né, meu bem? Olha ah, lá, ó. Como é Isso, a aqui, ó Manda eee... eee... eee... é um beijo Pela eee... eee... <risos> <cidade. risos> Deixa no um comentário o que vocês querem que a gente grave. Se vocês têm alguma coisa pra acrescentar, pra ajudar a gente aí a crescer. Então, galera, esse é o vídeo, tá? Espero que vocês gostem. Deixa o like e se inscreve no canal pra dar aquela força pra gente, beleza? Tá. Até o próximo vídeo. Tá. Com tchau, Deus. tchau.